If I go, if I pay, when... olá galera beleza tudo bem com vocês Miguel Alves aqui seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo digital galera fica comigo assistir esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vai te agregar bastante vai te ajudar muito tá bom muita gente tá aí buscando essa por essa informação tá deixe o conteúdo de como é que funciona o Instagram, o que é Instagram Ads, tal, como funciona o Instagram Ads. Então, esse vídeo vai te ajudar bastante, beleza? Se você já gostou da ideia desse vídeo, poxa, desce aqui embaixo já. Já se inscreve no meu canal, deixa o seu like e o seu comentário que vai ser muito importante, tá? E não esquece de poder ativar o sininho para ser notificado. Assim que eu entregar o vídeo para você aqui, o YouTube poder te notificar, beleza, galera? Então, sem muita enrolação, bora pro nosso conteúdo. Bora então, galera. Preparei para você aqui, tá? Um programa para compreender melhor, beleza? Que em seguida, eu vou estar tá te explicando aqui o um processo né, de como que é feito a entrega, tá? É, no Instagram. É então muita gente aí tem essa dúvida, né? Então, eu vou deixar isso aqui para você de uma vez por todas, beleza? Então, galera, é o seguinte: Instagram Ads é uma forma de veicular anúncio tanto no vídeo quanto nos stories da rede social beleza então muita gente ainda tem essa né ah o que é isso né tipo pô, como como que funciona galera o Instagram ou é o Facebook já deixei um vídeo aqui ó vou deixar aqui, aqui no card aqui passando aqui no card para você tá explicando exatamente isso tá que o Instagram com é o Facebook eles são as mesmas empresas tá só muda mesmo o posicionamento tá bom da rede social beleza então você pode sim de fato anunciar fazer anúncio exclusivo para o Instagram tá tanto no feed como nos stories, tá? Você pode sim trabalhar, beleza? Vamos lá para o segundo passo, beleza? Esses anúncios são vinculados nos formatos de fotos, vídeos e carrossel, com a sequência de fotos ou vídeos, beleza? Então você pode sim, tá? Trabalhar em formato de imagens tá? estáticas, formato carrossel, beleza? Você pode fazer também no feed também, tá? Você pode trabalhar também tanto no, nos stories, tá? Ou sequência mesmo, tá bom? Você pode seguir aí um padrão aí com vídeos. Beleza? E também, no mesmo sentido, tá bom? Tanto aí no, no formato de carrossel, como também é de stories, estado tá, de feed, então, e por aí vai. Beleza? Pelo passo, beleza? A ferramenta pode ser usada para gerar cliques, conversões, instalações de aplicativos e visualizações de vídeo. Beleza? Então, você pode também, né, atuar por esse lado. Beleza? A ferramenta é muito poderosa. Se você é, aprimorar para ter um negócio, para ter um projeto, tá? Você pode agregar... Ok, com essas funcionalidades que é que o próprio Instagram ele te fornece, né? Que ele te propõe para você fazer, beleza? E aqui ó, no nosso mapinha que eu fiz para você, eu fiz um mapinha bem desenhado para você. Eu vou diminuir mais um pouquinho aqui para ficar melhor para você enxergar, beleza? Ó, bem legal, tá bem interessante para o que você possa entender melhor, tá? O Instagram você pode anunciar, tá bom? No formato aqui Feed, Stories, beleza? Você pode atuando, né? Como eu te falei, com formatos de imagens, vídeos, tá? Você pode trabalhar nesses dois formatos sem nenhum problema. Tá dentro da plataforma, beleza? Então, nesse nesse ponto aqui, o, o, o formato como eu te falei para vocês, tá? Você pode estar tá usando aqui também o formato carrossel, que é muito importante, beleza? Ou na sequência de fotos ou vídeos, tá? Então eu fiz para você aqui bem de uma forma bem mastigada para você entender, tá? No Instagram, pegar aqui um, um overview aqui para você, beleza? O Instagram você pode sim anunciar no seu negócio, seu produto, seu sua marca, tá? A sua empresa tá dentro do Instagram, sim, do feed no formatos aqui de imagens. Tá bom, você pode se anunciar, beleza? No formatos aqui, ó, de imagens, beleza? Que são fotos, beleza, gente? Fotos você pode anunciar no formato de fotos, tá bom? Tanto no feed como nos stories tá vou também carrocel beleza você pode também atuar também por esses lados ah eu quero poder também é, eu quero eu posso fazer vídeo eu posso sabe criar um uma coisa mais assim para mim poder conectar mais com meu público no formato de vídeos poxa pode você pode criar conteúdo sim. pode criar também seu seu anúncio você pode anunciar a sua a sua empresa pode sim formato formato vídeos tá tem formato carrocel tá é stories beleza ele tem formato também de feed Tá? Esses são os posicionamentos que tu consegue anunciar tá bom? dentro da plataforma. Beleza? Não sei se ficou bem claro para vocês. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo aqui deste vídeo, porque eu vou ter a honra e o prazer de poder te responder de forma aqui mais bem aproximada. Beleza? E me segue também no meu Instagram, que vai ser muito importante aqui para a gente poder também ter uma, uma conexão maior e melhor. Beleza, galera? Se você já gostou desse vídeo aqui, poxa, desce aqui embaixo, aqui, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para ser sempre notificado aqui quando eu lançar um vídeo para você novo aqui no nosso canal, beleza? Esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero que você tenha gostado, beleza? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o um próximo vídeo!